Jovens compram um clone pela Deep Web, mas chega com defeito de fabricação e o pior acontece. Caçadores das sombras vão em busca do lobisomem para lhe cravar a estaca vampiresca ensanguentada. Demônio atormenta a jovem em seu quarto e algo terrível acontece. Vulto fantasmagórico na Índia. Entidade macabra filmada andando no meio da igreja durante casamento e muito mais. Mas antes, já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito e curte assuntos do Paranormal, inscreva-se e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos na tela do seu celular. No episódio de hoje, os Caçadores da Sombra foram até uma casa aonde o super lobisomem teria se refugiado. Obrigado, né, gravar aqui, mano, por conta que a gente tá no meio da cidade, velho. Vizinho aqui do lado. Aqui. Tem vizinho para todo lugar aqui, os caras tá tudo olhando pra gente aqui já. Para contê-lo, eles prepararam uma estaca ensanguentada que deve ser enfiada no coração da fera. A aqui também, velho. Tentar abrir isso aqui, velho. Vestígios de sangue pelo local Certamente, a criatura Já fez uma vítima Juntem, mano Fica todo mundo junto vai vai vai. vai, vai, vai Vai, vai, vai Pô, não tô vendo nada, mano Ele correu pra onde, velho? Vai, vai pra esse lado, aí. Será que ele tá pra cá, mano? Vou pegar a parte aqui correu para dentro da floresta. Muito bom, só assim os moradores não ouvirão os gritos de horror das vítimas do lobisomem enquanto ele arranca suas tripas. aí pulou cerca. Pulou. Bom, o um lobisomem correu em direção a uma vila. Eu só espero que todos estejam de portas trancadas. No vídeo que se segue, dois jovens, Paque e Chester, estavam navegando pela Deep Web quando de repente se depararam com a oferta de um clone real a um preço muito baixo. Sim, um homem. Um ser humano assim como eu e você, só que produzido em laboratório. Você você -me. A Curiosos fizeram a compra para ver o que aconteceria e misteriosamente, em menos de 3 minutos o pacote chegou. Ao abrir a caixa, a surpresa. Dude, what is that thing? What is it? I don't know. O clone veio com um defeito de fabricação. Come here, buddy. é mesmo. Com o tempo, Parker começou a vê-lo como um membro da família. Okay, buddy. This is just for tonight, I'm Enquanto Chester estava começando a ficar preocupado. He's my blood. We're not getting rid of him. <fixos> <fixos> What? Why are you freaking out? Dude, we gotta get rid of this thing. It's freaking out. It just talked. You okay? Look, he's fine. Just don't mess with him. A criatura escapou e algo me diz que teremos problemas. Meu. Justin, what are you doing? Why the hell would change something? Bro, I just put him the agora Now I gotta do it again. Chester conta que foi ameaçado pelo clone, mas Parker não acredita e manda ele dormir. I him com a gaiola reforçada, não há mais com que se preocupar. <risos> Sim, ele rompeu as correntes da prisão e foi atrás da presa. e gemendo feito um porco assassino, atravessou a porta e avançou sobre Chester. <risos> Se você pensa que Parker finalmente descobriu a verdade, você está enganado. Ele continua cego pela criatura e disse que quando finalmente sentiu que tinha uma família, o Chester estragou tudo. No vídeo a seguir vemos imagens perturbadoras de uma entidade andando no meio da igreja durante um casamento. Veja que no final ele zomba do sinal da cruz. Note que ele tem um estilo de malandro. E bizarro que seja, as pessoas parecem não se importar com a figura. Talvez só tenha sido captada pela câmera. Internautas sugerem que seria uma entidade enviada com o objetivo de amaldiçoar a união para destruir o casamento. No vídeo a seguir vemos o que muitos dizem ser o caso paranormal mais convincente da atualidade. Uma jovem estava sozinha em seu quarto assistindo dancinha do Tik Tok quando coisas estranhas começaram a acontecer. Uma mão negra apareceu no canto da cama. Os objetos começaram a cair. Ainda achando ser nada demais, voltou para o TikTok. Um vulto negro passou debaixo da cama. Após isso, ela começou a rezar. Foi quando o demônio assoprou as velas. Ao ver a cruz invertida, ela viu que o melhor seria correr para bem longe e chamar um padre. um vídeo registrado na Índia, onde vemos um vulto negro fantasmagórico atravessando uma rua movimentada com um extenso fluxo de pessoas, e assim é nos quatro cantos da terra. O mundo espiritual existe e se manifesta em todos os lugares, e mesmo que não vejamos a olho nu, sempre há um espírito bem pertinho de você.